Muito bem, estamos de volta com o programa Trabalho em Revista e com uma pergunta. Por que é tão difícil erradicar o trabalho infantil? No mês em que todo mundo celebra o combate a esse tipo de crime, quem vai responder sobre esse e outros assuntos relacionados ao tema é a secretária executiva do FEPET, o Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil, a juíza Jaqueline Cherulli que está aqui ao meu lado. Primeiramente, quero agradecer por ter aceito o convite e seja bem-vindo ao programa. Obrigada, eu agradeço a oportunidade o convite. Doutora, a gente abriu o programa falando exatamente das dificuldades de se erradicar o trabalho infantil e eu gostaria que a senhora começasse falando é, o que é, primeiramente, o trabalho infantil e por que é tão difícil combatê-lo. Bem, o trabalho infantil ele é considerado quando... O menor de idade tem menos de 14 anos, aí ele é considerado trabalho infantil. Entre 14 e 16 anos, no Brasil, nós classificamos como menor aprendiz. E os adolescentes maiores de 16 anos já podem trabalhar, com exceção do horário de 22 a 5 horas da manhã. Agora há uma confusão em relação ao trabalho infantil. Por exemplo, o trabalho doméstico, aquelas pequenas tarefas que a gente impõe para as crianças, é considerado trabalho infantil? É, às vezes a gente coloca foco no que tem menos importância, né? Explora e, e acaba tirando o foco do que é importante. Você ter disciplina, educação dentro da sua casa, passar é, é, ensinamentos, jamais vai ser o trabalho infantil, né? E a gente vê um monte de... de... Textos, publicações com essa abordagem, uh, são os extremos, né, os exageros. Uh, o que a gente tem que, que focar nessa questão é realmente o trabalho infantil. Crianças que são exploradas, é a pior forma de exploração que pode existir em relação à criança, guardado a exploração sexual também é a pior do trabalho infantil são essas crianças que estão trabalhando em madeireiras em explorações de minérios catando lixo né é isso que nós temos que colocar foco e não em famílias que procuram é, é, passar ensinamentos disciplina organização bons modos etc e que acaba às vezes saindo na mídia agora há um, um, um fato até a população em si, ver alguma criança na infância trabalhando, e aí surgem aqueles mitos é, é, é, que tomou conta mesmo do imaginário das pessoas de que é melhor trabalhar do que roubar, é, é, eu trabalhei quando criança e não morri, é melhor trabalhando do que na rua, são mitos que surgiram com o tempo? Rafael, eram verdades, continua sendo uma verdade para muitos, mas, além dessa verdade, está o, o, o desejo e a necessidade de quebrarmos padrões de pobreza. Né? Nós temos bolsões de pobreza, onde isso é transmitido e, e se busca. Inclusive, eu acho que muito nobre uma pessoa ter crescido e ter enfrentado tudo isso, mas nós estamos em outros tempos. E hoje, sem informação, sem educação... Não há transformação naquela família. Vai haver uma perpetuação do estado de pobreza. isso é muito importante nós colocarmos. Que a mudança só vem com educação. Nós temos um filme, Vida Maria, que relata bem isso. Está no YouTube, todo mundo pode acessar. Vida Maria é a mãe né, falando para a menina que ela não precisa estudar e que ela tem que continuar o que ela sempre fez na vida e que dá tudo certo. E não é bem assim. Aonde que é, é registrado o maior foco de trabalho infantil é na periferia, porque a gente vê muito no dia a dia é, o filho tendo que ajudar os pais, principalmente quando se encontra em um quadro de pobreza extrema. É, é isso? Sim, que são que é nas regiões de, de baixa encontrar? renda, exatamente é, é, nessas localidades, nessas regiões onde a família toda é chamada né, a contribuir para que se possa ter uma renda mínima de sobrevivência. Essa é a verdade. A nossa verdade no Brasil é essa. E a partir de que momento é, é possível é, chegar a essas famílias? Como tem sido feito? Há Bem, programas? Nós que... temos Tempo... feito é, muitas identificadas regiões e feito, realizando palestras de conscientização, de informação... Porque o que é padrão na minha família, eu só vou tomar consciência de que não é o padrão, né, no, no resto do mundo, se eu tiver informação a respeito. Se eu começar a repetir o que é feito há gerações na minha família, aquilo para mim é normal, faz parte, é assim mesmo que funciona, é assim que eu vou crescer. Quando chega alguém e me mostra um, uma realidade, um mundo diferente, eu tenho parâmetros, então, para entender que o que acontece, que a verdade ali daquele núcleo familiar é uma verdade que não vai me levar longe daquilo. Então, tendo informação, quando o adolescente, a criança recebe informação, ela é capaz de romper com esse vínculo e buscar mudança de vida. Porque não é difícil encontrar crianças que deixaram de estudar porque precisavam trabalhar, e, e quais são as marcas que o trabalho infantil deixa na cabeça é, dessa criança e leva para a adolescência e, em seguida, para a fase adulta? Bom, quando nós conscientizamos os pais, inclusive, quando eles também são chamados para fazer parte da palestra e, e eles é, recebem informação, le leva o, esses pais a uma reflexão. Né? Olha, eu, minha vida foi assim. Eu trabalhei, tudo bem, não morri, não tirou pedaço, tô aqui inteiro, mas o que eu fiz de diferente da geração que me antecedeu? O que, que eu conseguia mais com isso? E os, o, o, as marcas são terríveis, porque nós temos desde marcas de mutilação, né, criança que perde membro, é, visão... E nós temos as marcas é, psicológicas, emocionais e traumas que vai levar um tempo, e se houver um trabalho voltado para isso, para ser tratado, se não, não. E é importante ressaltar também, né, doutora, que existem alguns programas do governo federal, como o Bolsa Família, que ajuda na renda dessas, dessas famílias que estão em situação de extrema pobreza. Existem também, a partir dos 14 anos, a lei da aprendizagem que contribui para que evite a mão de obra infantil. É, falta informação para essas pessoas? Falta informação. Nós temos no estado de Mato Grosso, é, da última levantamento que foi feito pelo, pelo censo, 78 mil pessoas entre 5 e 17 anos trabalhando. A Secretaria de Educação, no mês passado, nos informou que nós temos 60 mil alunos matriculados entre 14 e 24 anos. E que nós temos apenas mil alunos como aprendiz na lei do aprendizado. Então, tem alguma coisa aqui que não está certa. Se nós temos 78 mil trabalhando, 60 mil matriculados, aqui já dá 18 mil de evasão. Né? E entre os 60 mil, apenas mil se encaixam na Lei do Aprendizado? Então essa é a nossa campanha desse ano. Levar ao Estado a proposta de que os contratos licitados, tudo que for contratado, que seja rigorosamente observada a Lei da Aprendizagem. Que os empresários as empresas cumpram com essa previsão legal. E depende também dos pais, né, doutora? É importante dizer isso. Dos pais poderem é, orientar os filhos a buscar e buscar também. Como que eu vou dar alguma coisa que eu não tenho? Como que eu vou transmitir um conhecimento que eu não obtive? Se aqui eu não rompi com esse vínculo parental? Se eu não rompi com esse padrão de comportamento? Então nós temos duas, duas vertentes aí. Levar... É, informação e esclarecimento aos pais, ao, à família e aos jovens, às crianças. A senhora falou de palestras que o FEPET vem fazendo é, e eu, me surgiu uma pergunta aqui. Quem não recebeu essas palestras e que está nos assistindo nesse momento, onde procurar Ajuda para ter informação, para poder levar o seu filho a se cadastrar pra um, pra uma, na lei da aprendizagem? Pode entrar em contato com a Coordenadoria da Infância e Juventude do Estado de Mato Grosso. O telefone é 3617-3322, é a Sige e solicitar que a equipe faça palestras. Nós temos palestras, nós podemos levar a, a regiões, havendo solicitação, é, nós trabalhamos com a Justiça Restaurativa também podemos levar os círculos né, de, de restauração de vínculo, de conscientização, ou seja, de diálogo, o que for mais adequado à situação relatada. Além disso, a erradicação do trabalho infantil também ele reflete na questão da criminalidade, né, doutora? A dados Sim. Que, que já comprovam isso. Sim. Ah, nós temos é, é, estudos que mostram que esses adolescentes, que, que vão para o crime, que praticam atos infracionais, eles são é, é, explorados né, por trabalho fácil. Eles fazem, praticam as infrações, mas voltadas a manter um sistema. Eles estão a serviço de um sistema do crime. E eles são explorados. Isso seria uma atividade para eles, de obter renda, para obter renda. E para levar dinheiro para casa. Então, não tem como não dizer, a educação é o melhor caminho até os 18 anos, apesar de poder começar a trabalhar, claro, dentro de regras, a partir Exatamente. dos 14 anos. Exatamente. É, é importante esclarecer, porque no Brasil nós temos uma cultura é, é, que diz o seguinte, que adolescente menor de idade é, nunca vai preso, é, é impune, os atos infracionais deles são impunes, e que uh, uh, no Brasil não se pode trabalhar enquanto não for maior de idade. São equívocos e que a gente precisa quebrar, né? Essa repetição de, de, dessa fala errada, errônea. Ok. Muito bem, eu conversei aqui com a juíza Jaqueline Cherulli, secretária executiva do Fórum Estadual de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. Eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada. Senhora. Eu que agradeço a oportunidade.